Passa aqui, ó. Bota o pezão no chão. Ah, você... Estou recebendo aqui o Nirley. Nirley de Souza. Nirley, bom? Bem, você? Bom dia. Bom dia. Que coisa bonita é, vai ficar essa muito mudança, bom, né? né? Vai ficar muito bom, né? É. Eu acho que é um empreendimento da das maiores envergaduras que Franca já teve, né? É fantástico. O SESC ele dá uma uma prioridade muito grande assim para a evolução da cidade, né? Inclusive com aí as pessoas tendo aonde ter um lazer, ter praticar o esporte, natação, é, é muita é muita coisa assim importante. Que a população vai ter como desfrutar, não é verdade? É isso aí. Nerley é vereador aqui em Franca, já há quantos batatos? Estou no quinto mandato. Quinto mandato, você vai da mesma esteira do Sr. José Merto, é? É, né? É, o Sr. Zé teve oito mandatos, né? Me parece que foi oito mesmo. Eu oito. tive a oportunidade de trabalhar com ele também como vereador. Então é, é muito importante. O Sr. Zé trabalhou com o Gilson, meu irmão, que é hoje é prefeito, e trabalhou também com. Estive com várias, várias pessoas a mesma que trabalhou com você também, né? É, o Sr. Zé Merck foi meu colega e o Gilson também, como vereador. Como vereador. Ô, Nirley, essa franca aqui, nós estamos olhando aqui de cima, nós estamos aqui no, no, perto do Lanchão. E hoje eu já registrei um pouco de história com o Sr. Inácio Borges, 93 anos. Você está com quantos anos? Estou com 66 anos. Você é menino ainda? Não, eu está mais para lá. Quando que você, pra você cara, faz né? 67 anos? É só em maio. Eu fiz agora, esse mês de maio, eu fiz 66. Puxa, rapaz, e eu estou com 66, mas eu estou mudando esse ano para 67. É, então é. são quase a mesma idade. Né? É, você é mais novo do que eu, muito, muito, muitos meses. né? É quase um ano. É quase só. um ano. Ó. Oh, e ele estava contando da Avenida São Paulo, Avenida Presidente Vargas. Você lembra desse bairro aqui? Eu estou falando aqui para fazer um, um, uma história. Isso aqui, você trabalhou ali no, no, no, no, HB. no, no HB. Aquilo é. ali era tão longe, né? Na época. É quando o HB construiu o primeiro barracão aqui, é, daqui para cá não tinha quase nada, né? Inclusive aqui no. Aqui onde está construindo o Sesc hoje era um, um campo de futebol de terra de um, de um time que eu jogava aqui em cima, que chamava Fortaleza. Fortaleza fez um campo aqui e, aqui, e até o. o ele se chamava de Barro Preto, porque o barro era preto, né? Então era mais ou menos ali na frente. Então dali daqui para lá não tinha quase nada de casa, praticamente não tinha nada, né? Era o, era o final mesmo aqui do bairro. O SES do outro, lá em cima da Avenida Santa Cruz. Eu lembro quando foi construído também, porque tinha o campo que era o São Bento, né? que foi construído onde era o campo do São Bento. Então a gente jogou lá também quando era menino e depois veio a construção do César, Então Ali é o bairro São José, né? É uma parte. Uma parte é São José ou outra é Santa Cruz. Né? Santa Cruz. O é. lado de cá que nós estamos aqui também é São José, né? Aqui é São José também. São José. É. mas ali na frente entra... o Esse... que você fala. Ali, ó, é Santa tem Rita... Uns... Tem dois São José. O... É. Um pouco é do lado de cá e um pouco é do lado de lá da marginal, da Avenida Alonso e Alonso. O... Depois vem o... Aqui é seu chão, né? Aquele canto ali da Santa Rita, ali é o seu chão, né? É, a gente foi criado ali, né? Foi criado e permanece morando até hoje ali. A gente casou, a gente criou a família e está lá até hoje. O, esse, esse córrego do Cubatão aqui, você, você isso aqui, lembra disso aqui? era é... o, o córrego do Cubatão é, foi, veio depois de alguns anos, né? Eu trabalhava, na né? meu primeiro emprego foi no Calçado Estáço, na Floriano Peixoto. E a gente, quando saía da Santa Rita ali para ir trabalhar, não tinha ainda essa avenida, né? Só tinha as travessias, né? Tinha as pontes que atravessavam para o outro lado, mas não tinha ainda avenida. Dividia. Tinha a, a ponte que é da, da Ângelo Pedro, que saía na da Simão Caleiro. Não, da, da Ângelo Pedro, que saía na... Como é que chama aquela rua ali do, do, do, do... Voluntário da Franca. Voluntário da Franca, do Savenhago, né? E a da, e a da Simão Calheiro, que, que ia lá pro Calçado dos Taços, pro, pro lado da Avenida. Da... A Major de não existia, né? assim? Por, a Major de Cássio ela já existia, mas assim, do, da faculdade para cima, né? Faculdade para cima, é. até Nossa Senhora da Graças. A faculdade sentido centro, né? E, é. e, e o sentido Santa Cruz não existia. Ô, oh, agora você vai me falar aqui. Franca, a cidade das três colinas. Isso. Aqui é, é a colina da Santa Cruz, Santa Rita, é. Escarabuce. Isso. Que do outro lado é o córrego Espraiado. Espraiada. Esse aqui é o córrego Cubatão. Cubatão. O Cubatão fica no centro, né? Que ocupa aqui a colina do centro. E do outro lado é o, o córrego dos Bagnes, que é a estação. Que é a estação. As Três Colinas. As três colinas, é. é uma cidade maravilhosa, né? Nós temos que ter o orgulho de morarmos aqui, né? Capim Mimoso. Capim Mimoso. Essa aqui Capimimoso é Capim Mimoso é o é, que o pessoal não deixa de falar, né? Do, desse, a história inicial. É uma história bonita, é verdade. Você trabalhou na indústria do calçado? É, minha vida começou no calçado, né? Eu comecei, é, quando vim para Franca, a gente já começou no calçado com 12 anos, né? E trabalhamos muitos anos no calçado, tanto eu como meus irmãos. O, o, o tempo maior que você trabalhou no calçado foi no calçado do Hugo Bittarella, ali do HB, né? Ou não? Foi, foi no calçado do Hugo Bittarella, do calçados HB, lugar que eu tive muita alegria, Muitas coisas boas mesmo assim na minha vida. Foi a época de mais felicidade que eu tive. Você na minha conheceu vida. gente boa, só gente boa ali dentro da, da indústria, né? Sou o Sou Hugo Vitarelli é uma pessoa que deixou uma história tão rica, né? Fantástico, né? Eu sou o Hugo, a gente tem uma alegria muito grande, a gente tem um prazer muito grande de falar sobre a pessoa dele, né? E os filhos, tudo, né? os irmãos, é, a gente teve essa, essa convivência com todos eles. É uma, uma fábrica que dificilmente os funcionários saía de lá. É, a gente tinha funcionário lá de, de 20 anos, de 30 anos, até de 40 anos às vezes, porque o HB ele dava esse prazer para os funcionários e ninguém queria sair de lá. Né? Ficava sempre lá trabalhando. Há pouco tempo agora o filho escreveu o livro, você estava lá tá. no lançamento do livro, o Zé Henrique, né? Fui convidado, o Zé me convidou para comparecer e eu tive essa honra de estar lá junto. E o seu irmão também, o Gilson, falando sobre HB, que é uma história que... O Gilson, quando saiu pela primeira vez a candidato a vereador, eu era funcionário do HB e eu era chefe de sessão. E a gente ajudou muito ele lá com os votos dos amigos, que era uma empresa que tinha vários funcionários, né? É. E a gente, como eu tinha uma amizade muito grande dentro da empresa, e aí consegui dar uma força para ele, para que ele conseguisse a primeira é, legislatura aí como vereador. O, o, o Nirli, eu quero agradecer muito a sua atenção, da gente... É, poder registrar eu vim aqui para tirar algumas fotos e quando eu vi você entrando aqui você assim, não eu tenho que aproveitar alguém que conhece para falar dessa região e registrando essa mudança dessa franca você Agora... é, vê nós estávamos aqui com esse terreno parado e aí vem o empreendimento dessa envergadura aqui para nossa cidade então isso é gratificante o prefeito Gil está muito contente com com o SESC, com o tratamento dessas pessoas que vem com, com todo vapor mesmo para fazer essa obra o mais rápido possível. E vai ficar mais contente se o SESC ganhar agora, né, o Asquete, semana que vem, ah, né? Ah, sem dúvida, né, nós estamos tá precisando desse título. Precisando desse se Deus título. quiser, nós vamos ganhar. Ontem não foi possível, mas agora aqui em Franca é outra, é outra diferença, né. A, quiser, a torcida, vai estar, peso a torcida vai estar em peso e assim como nós ganhamos duas partidas aqui, nós podemos ganhar a terceira. A terceira. Fazer, muito obrigado, Nerley. Muito obrigado. Eu te obrigado. agradeço pela oportunidade. Você é, gente você fina, é uma mesmo? pessoa que eu admiro muito, é, é, viu? Você, a eu... gente conhece já de algum tempo. E a gente espera conservar essa amizade com você sempre. Certo. Ó, um abraço, um abraço para o Gilson. É uma alegria para a gente registrar esse trabalho. Eu estava conversando aqui com o senhor Zé Iná, só para lembrar que isso aqui era os buracos. Né? Sem dúvida. Tudo e buraco. aqui, o que eles estão fazendo de investimento, as pessoas não percebem. Isso aqui essa fica... aqui é a contenção desse muro para fazer a construção ali embaixo, né? Isso é terrível. É, é, isso é uma construção grande, né? Um investimento grande e tudo é, para o crescimento da, da Franca. Sem dúvida. É, Será é é um empreendimento local. tá uma obra fantástica que Franca está ganhando, né? Parabéns. Emprego, lazer, enfim, é muito importante. A geração futura vai reconhecer esse trabalho que está sendo feito aí. Deus quiser. Deus